Oi, amados irmãos! Que tá aqui uma dica simples de como você, tipo assim, uh, uh, Até talvez possa, ou não, dependendo do organismo de cada pessoa, ajudar tu a tua perder aquilo no seu corpo? Ou não, depende, né? Mas assim, ó. Caminhada. Caminhada é bom não só se a pessoa quer emagrecer, Cara, que dependendo do organismo da pessoa, caminhar pode fazer a pessoa perder os quilos do seu corpo como pode fazer não perder os quilos do seu corpo. Mas o benefício da caminhada não é só isso, o benefício da caminhada também está tipo assim, em pessoas que têm algum tipo de problema, tipo estresse, ansiedade, às vezes teve algum dia ruim, pode te ajudar também, não só no assunto de emagrecimento, mas também se tiver ansiedade, essas coisas assim.